Fala, fala galerinha! E é isso, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio falar um pouquinho aqui sobre o projeto Mulheres para Ler ainda com o livro Ibisco Roxo. Sim. Porque esse livro traz um universo muito rico né? Ele traz muitos assuntos que a gente poderia abordar aqui Só que a gente caiu o quê? Caiu no clichê Caiu E vamos apenas dar cinco motivos aqui pra todo mundo ler esse livro Porque ele merece ser lido Nesse livro a gente vai conhecer a história de Cambile Justamente pela visão dela e o que acontece ao redor da sua família Com o pai dela Que na verdade acaba se tornando o, o, o ponto principal dos acontecimentos do livro, na verdade Esse pai dela, eugene ele segue um cristianismo físico Fervoroso E tudo pra ele é pecado. A pessoa não pode fazer nada, né? Que tá é se pecar. desvirtuando. E tudo é um pretexto pra culpa. E se a pessoa tem culpa de alguma coisa, ela deve ser punida. Só que essa punição é vista como o quê? Como normal. Ele acredita numa fé tão dele, assim, própria, que... Tudo que ele faz é meio louco, a gente percebe. Só que a família dele trata isso como se fosse normal. Principalmente Cambile, porque ele é muito inocente. É louco ao ponto de ele renegar o próprio pai. Sim. E isso é um negócio muito, porque na visão dele... O pai dele, só porque ele é um pouco mais tradicionalista e... Acredita em vários deuses, ele diz que por isso ele é um pagão e ele não merece conviver ali com a família dele, porque ele peca todos os dias da sua vida. Além disso, também tem a irmã dele que ele também renega, porque também é uma pessoa que não segue, né, os princípios que ele acredita. Ele até que permite que a família tenha um contato, mas é uma coisa mínima. Vale lembrar que essas coisas in injetam nele, faz com que ele tenha uma vaidade imensa a partir dessa religião, que é uma coisa que nem é dele. É coisa que foi instituída a partir do domínio que a Nigéria, né, sofreu de outros povos e é uma religião branca que ele acredita que seja muito superior, por ser justamente só por ser branca. Eles são muito ricos porque, enfim, o pai de Cambile é dono de um jornal, né, um dos maiores jornais lá, e é dono de uma fábrica de alimentos e tudo mais, e eles vivem sob regras. Todos eles têm regras, principalmente Cambile e Jajá, que é o irmão de Cambile. É Jajá ou Jajá, tu acho fala? Que, acho que é Jajá. A partir daí, ela tem uma oportunidade de passar uns dias na casa da tia e tudo muda. Porque ah, a tia muda. dela é uma professora universitária e ela cria a família dela de uma maneira completamente diferente do que a Camille viveu sua vida inteira. Então ela começa a perceber algumas mudanças e começa a se questionar, né? Por que, que a vida dela é assim e a vida dos primos delas é tão diferente. O primeiro motivo que tem a ver com isso porque eu achei belíssima essa construção, assim, acompanhar, né? Esse... Essa evolução que a personagem teve, a cada descoberta que ela teve vivendo com a tia dela e se questionando, então a gente consegue ver uma graduação muito nítida e muito bonita, acho que essa realmente é a palavra. Você e se descobrindo junto com a Camille. Isso faz com que a gente desde o começo do livro torça muito para Camille, para os personagens ali, para que as coisas deem certo para eles. Em determinado momento, uma coisa que parece tão pequena em outro contexto, ali se torna muito grande. E esse evoluir de Camille se deve justamente ao fato dessa inocência que ela vai meio que perdendo aos pouquinhos ao longo do tempo, a partir do momento em que ela passa a conviver mais com a tia e com os primos. Terceiro motivo é a própria narrativa, eu achei uma escrita extremamente sutil, porque a gente sabe que o pai dela é uma pessoa extremamente violenta existe uma violência muito grande, física e principalmente psicológica mas não existem cenas em demasia, né, que a gente percebe essa violência, não é mas... Explícito. Isso, não, não tem uma coisa explícita e tem, tem, mas não é uma coisa exacerbada. Mas a gente sabe que o pai dela é extremamente violento através das ações e através do próprio discurso dela. Essa narrativa sutil e ao mesmo tempo que faz com que a gente sofra junto com ela, é, me encantou, assim, muito. Lógico que não é uma coisa feliz, porque, enfim, mas realmente esse livro não vai ser um livro feliz, mas é uma, uma coisa muito sincera, assim, que a gente se coloca muito no lugar dela. Outro motivo aqui é que a gente pode perceber e ter uma reflexão sobre mulheres que ainda vivem sob regras religiosas, sob relacionamentos opressores, sob violência de todo tipo, tanto física como psicológica, e aqui isso é muito forte, e não apenas Cambile, como todas as mulheres que fazem parte do livro sofrem, e isso dá pano pra muita história ainda. O quinto é motivo que eu tô se tem a ver com isso que a Nova falou, mas é porque é um livro extremamente cultural, no sentido de que ele me traz uma realidade que é muito diferente da minha, mas eu consigo perceber ela muito claramente. Eu tive alguns problemas com o comportamento do pai dela por ter algo um pouco assim, muito, na verdade, aversão a pessoas muito fanáticas, principalmente em se tratando de religião, mas foi uma coisa que eu consegui entender não, muitas aspas aí, não entender, mas eu consegui saber que isso existe, né, compreender que isso existe e eu consegui tratar essa história como uma história palpável que é justamente o estilo de história que eu gosto em livros, né, quem já me conhece já sabe disso. Em alguns momentos eu tive que dar uma paradinha, aquela famosa parada pra você dar uma respirada, né? não é fácil. Não é fácil, mas é um livro que vale muito a pena ser lido. É uma outra história, é uma outra cultura, não é uma história clichê em nenhum momento. uma narrativa belíssima e a gente poderia falar muitos outros motivos, mas a gente só pede que leiam. <risos> e depressa, que ainda tá em tempo. É, se você se interessa, a gente vai deixar, né, como sempre, o link aqui embaixo pra compra Quem já leu, por favor, deixe a opinião aqui embaixo pra gente conversar sobre isso Quem não leu, leia pra formar, né, uma, uma opinião própria sobre isso E essa é uma das nossas recomendações, né, do Mulheres Pra Ler Mais uma autora que merece muito ser reverenciada e lida aí pelo mundo Que também não, nem é tão clichê, né, porque ela é nigeriana Então já, já sai ali daquela rota inglesa-americana Então vale muito a pena Se você assistiu até aqui, então deixa o seu like se inscreve no canal se ainda não for inscrito Fica ligado nas nossas redes sociais Pra saber o que é que tá rolando por aqui E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Valeu! Valeu! Vai! Fala, fala galerinha! Como você falou hoje? É porque eu me contive, porque tá de noite